Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks de metal, Reord Pass, Lounge Key, Dragon Pass, BRB Coors, Salavik BRB, um luxo esse cartão. É verdade que está aprovando tudo isso com um bug no sistema do BRB? E o cancelamento em massa do cartão, está acontecendo mesmo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pessoal, como vocês sabem Aqui no nosso blog, alta -renda -blog no nosso canal, no Instagram, cartões de crédito, alta-renda, no nosso TikTok, alta-renda-cartões. Nós divulgamos as informações em primeira mão para vocês do mundo financeiro aos cartões e bancos do nosso país e do mundo também. E aí, o que nós vamos trazer nessa matéria de hoje? Falar um pouquinho do que está acontecendo com o Dux que vem aprovando em massa a quantidade de clientes aí, pelo erro do sistema do banco, chamado bug do sistema do BRB. E na matéria que nós publicamos no nosso blog, que vocês estão vendo aí, nós comentamos e trouxemos as informações referente ao que aconteceu com o BRB. Bem, muitos me perguntam, referente na live, inclusive, foi uma quantidade de explosão de visualizações, referente ao assunto do cancelamento do BRB a alguns clientes, né, que tiveram aprovação automática do cartão. Eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Quando o BRB, em 2021, nasceu lá no início de dezembro, como estava tudo preparando o, o lançamento do cartão, eu estive lá em Brasília e acabei vendo o processo do, do cartão que seria o nascimento do Dex. Eu trouxe para os membros do canal, falando que o BRB estaria lançando um mega cartão exclusivo que bateria é, recorde no país. Né? E quando foi em março, o BRB lança esse cartão para alguns clientes lá de Brasília, deputados, senadores... É, é, prefeitos, vereadores e, e outros mais, ganharam em primeira mão o cartão supremo do país. Logo depois, em São Paulo, eu fui o primeiro cliente da agência em São Paulo a receber o cartão em mãos da agência 023. Inclusive, meu cartão chegou na agência, eu fui retirar em mãos, abrir na frente deles, ficaram felizes de eu ser o primeiro cliente a receber o cartão em mãos do gerente geral da agência na ocasião. Vocês viram nossos vídeos que eu mostrei para vocês. E aí naquele momento, em 2021, o BRB começou então a trabalhar os seus clientes, é, liberando o cartão, como que seria a aprovação desses clientes e tal. E em 2022, o BRB, já com o Flamengo fortalecido e tudo mais, eles começam a liberar esse sistema do cartão em digital, ou seja, no sistema digital. O cliente tinha uma renda de 20 mil, 15 mil e um patrimônio de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, o BRB começou a aprovar o Dux, então, dessa forma. Ou seja, você tinha uma renda e tinha patrimônio, qual o cartão melhor para esse perfil? O Dux. Eles liberavam o Dux. Não tem nada de errado nisso daí. Porque se ele tem a renda e ele tem o patrimônio, logicamente que ele merecia ter o melhor cartão do banco. Né? E aconteceu que foi começando a ter uma explosão de aprovações do Dux acelerado. E nesse momento, em 2023, ocorre que... O Pão de Açúcar, que era o cartão voltado para compras de milhas e uso para ganho de milhas, foi perdido pelo Itaú. Ou seja, o Itaú ele não queria que o cartão deles, o Pão de Açúcar, fosse visto como um cartão, um cartão para milheiros. A essência do cartão Pão de Açúcar, ele nasceu para ser um cliente um cartão utilizado para o segmento dos clientes do Pão de Açúcar. Só que houve um desvio de conduta do cartão do Pão de Açúcar. E aí começou a crescer em massa a procura do cartão Pão de Açúcar por ser o melhor cartão em compras e uso de milhas. E também ganho de milhas. Né? Então começaram a ser muito forte é, esse rumor que o Pão de Açúcar seria um cartão voltado para milheiros. Né? E, consequentemente, ninguém quer usar esse rótulo. Né? A Latam ela bloqueou a, os ganhos de pontos para impedir isso. O Tudo Azul começou a impedir, a Smiles também. E agora o pão de açúcar veio e acabou com tudo referente a isso. Né? E consequentemente o Dux teve um up referente a pesquisas e procura do cartão Dux. O nosso canal explodiu a quantidade de visualizações na procura do Dux. E aí você vê, se nós tivermos uma quantidade de procura através do melhor cartão do país, você imagina o banco que teve na sua pesquisa. né? E aí o BRB começou a perceber que alguma coisa errada estava acontecendo. E estava acontecendo. O pessoal começou a pedir o cartão Dux pelo sistema digital, eram aprovados, e ao invés de usar o cartão de forma a se beneficiar com o cartão, começou a usar para passar na sua própria maquininha, na maquininha de terceiros, fazer empréstimo com o cartão devido ao alto limite, 170, 180 mil, 200 mil reais. Você imagina um cartão como esse, sendo transformado em milhas e dobrando a pontuação para Latam, Azul e Smiles. Então você imagina, 100 mil milhas virar 200 mil milhas. E o cara vender as milhas e ganhar dinheiro com Latam, Azul e Smiles. Esse é o poder do Ducks, além de você comprar, é, no curta aí, um real, três pontos. Né? Então o Ducks começou a ser visto, nesse momento, depois do pão de Açúcar com a explosão, como o melhor cartão do país. Só que quando o Ducks nasceu, como eu falei para vocês, lá no comecinho de dezembro, em 2020, eu sou o primeiro a divulgar e difundir o Dux no canal. E eu sou o primeiro a trazer todos os cartões do BRB também para uma mesa. Eu sou o primeiro a fazer isso. Praticamente ninguém tem todos os cartões do BRB como eu tenho. E eu fiz tudo esse trabalho, fui em Brasília, fui aqui em São Paulo, abri as portas para os inscritos, para os membros do canal, para conseguir o melhor cartão do país, que é o Dux. Tá? Não estou falando de atendimento, não estou falando de agência, de produtos. Estou falando apenas do cartão Dan. O BRB descobriu que manobras estavam sendo feitas enganando o sistema para conseguir o cartão, colocando renda falsa, patrimônios falsos. Então o BRB começou a pesquisar alguns clientes através da sua auditoria, encontrando algumas falhas operacionais junto a esses clientes, né? difundindo o uso inadequado do cartão. Alguns clientes foram cancelados, alguns clientes foram convidados a perder o cartão, por uso inadequado, vocês devem ter visto alguns clientes se manifestar na internet, perder o cartão Dux, o cartão foi cancelado, por algum motivo. No nosso canal não tivemos nenhum caso, graças a Deus, de clientes inscritos cancelados. Uma porque nós pregamos e postamos diariamente aqui no canal, os gerentes nos acompanham, de todos os estados onde tem o, Brasil, o BRB, Brasília nos acompanha, gerentes regionais, distritais, diretores nos acompanham, vocês podem ir nas nossas redes sociais, eles nos seguindo, né? Porque nós trabalhamos sério, postamos coisas sérias e falamos com propriedade aquilo que nós postamos. Em nenhum momento nós criamos rifa para pegar o Dux. Não criamos rifa para pegar, pegar o cartão de outro banco. O que nós pegamos aqui para o Dux é você ter relacionamento, reciprocidade e o contato dos nossos gerentes de São Paulo, de Goiás... Do Mato Grosso, de Brasília, da Bahia, três agências. Então, nós ajudamos o BRB com a indicação de alguns gerentes para os membros do canal. E nesse caso, você observa que eu não tive nenhum caso de membros ter anunciado cancelamento do BRB por ter feito é, passado as informações falsas para o banco para ter o cartão. Então, nós não tivemos nenhum caso. E olha que nós somos o maior canal do país em bancos e cartões do país, com mais de 105 milhões de visualizações e com mais de 759 mil seguidores, com mais de 20 mil membros no nosso canal. Então, olha o poder e a força do nosso canal e nós não tivemos nenhum caso de membros cancelados por desinteresse comercial ou o Doug foi cancelado por ter feito fralcatuas aí na internet. Né? Então, eu quis trazer isso para vocês para que vocês soubessem a verdade, não tem bug nenhum, não houve bug, não houve falha, uma porque o BRB não seria burro o suficiente para ficar é, deixando acontecer isso acontecer, não sabendo que está acontecendo. Então não tem bug nenhum, uma porque se fosse bug, de um dia para o outro o banco resolveria. Ficou um ano o banco liberando o cartão Dux pelo digital. Então agora em fevereiro, dia 1 acabou, o BRB cortou essa farra, não tem mais como aprovar Dux pelo sistema digital automático, tem que passar por uma análise do gerente. Então, se você quiser o Ducks hoje, você tem que se relacionar com o banco, reciprocidade, relacionamento, investimentos, caso queira com maior rapidez a aprovação do cartão. Tá aí para vocês o desmembro né, desse assunto sobre bug do BRB, se é verdade ou mentira que aconteceu isso aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Dom Moreno Romero, um grande abraço, meu amigo. César Lopes, um grande abraço. Josimar de Paulo, um grande abraço. de Pereira, um grande abraço. Adriano Monteiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.